Mas a verdade mesmo é que o mundo sempre viveu crises, e eu quero te lembrar um pouco disso aqui. Guerras, pessoal. Pandemias. É a primeira vez que a gente sofre a pandemia? Não é. Desastres naturais. Agora, a conclusão, e eu quero chegar nesse início com vocês, é que a inconstância é a única constante. A vida, ela é mudança. É como o mar mesmo, as ondas do mar. Você consegue parar uma onda? Você não consegue parar. Isso é um pensamento infantil, ah, eu não quero que essa mudança aconteça, ela vai acontecer, nada vai impedir, vai ter dia que o mar vai estar mais agitado, vai ter dia que ele vai estar mais calmo, você não controla isso. Então a inconstância, a mudança, a inovação, as transformações que ocorrem no mundo, elas vêm em ciclos, elas vêm, são ondas. Isso não vai parar. Então a única certeza que a gente tem é que o mundo vai mudar e vai continuar mudando. Não é sobre o que acontece, tá? Assim como você não vai parar a onda do mar, mas é o que você faz com o que acontece.